A decisão do governador Ibanês Rocha de aumentar a passagem do entorno é uma decisão lamentável. Há uma falta de preocupação imensa com a população mais pobre que trabalha no Distrito Federal. O governador quer transformar o transporte público no entorno, o que já faz aqui no Distrito Federal. Não se sabe a taxa de lucros, não tem transparência na bilhetagem. Toda hora já aprova que repasse para as empresas de ônibus. Sem os dados concretos, nós temos fiscalizado as empresas de ônibus ao longo desses quatro anos e sabemos os problemas que a população do DF tem enfrentado. Espero que esse aumento não prospere no Supremo Tribunal Federal, seja impedido, e o nosso mandato vai atuar com toda energia e toda força para impedir esse aumento abusivo também no transporte público do entorno. Hoje nós gastamos 1 bilhão e 100 milhões de subsídios para transporte público no DF. Se a gente aumentar um pouco esses repasses, dá para fazer tarifa zero, melhorar e aumentar o transporte público para todos, e essa vai ser nossa luta no próximo período.